Em Belo Horizonte, nós acompanhamos o caso, que infelizmente né, nós não pudemos identificar os culpados, mas sete moradores de rua que moravam numa praça, eles foram envenenados né, com chumbinho. É, e né, não, não se identificou até hoje os culpados dessa situação e ficou muito difícil. Depois, felizmente, as pessoas não morreram. Né? Todos eles passaram mal, alguns muito mal, mas é, foi muito no início, eles foram rapidamente socorridos, então deu para eles recuperar. Mas olha é, o que aconteceu depois. Eles voltaram para a praça depois de passar alguns dias nos hospitais, etc. E aí a prefeitura não dava, não dava alimentação para eles, não dava é, cesta básica para eles, para eles fazerem comida, para eles não fazerem comida na praça. A população do entorno ficou com medo de dar comida para eles, por causa da situação que tinha ficado. Então eles ficaram praticamente sem ter o que comer durante muitos dias. Era uma, foi uma discussão, são coisas absurdas que acontecem e que não se pensa. Então você condena a pessoa a morrer de fome, de repente, porque eles não podiam se alimentar mais porque eles foram vítimas de, um, de, um, de uma tentativa de homicídio. Então, é, a gente tem que se aproximar, sabe? Tem que se aproximar dessa da população para você compreender o drama que essas pessoas...